Ei, você! Você já ouviu <risos> falar em ginecologia natural? Não? Então continua assistindo esse vídeo que eu tenho uma pessoa para te apresentar. <risos> Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E hoje eu tô aqui com uma convidada especial. Ela mesma vai se apresentar. <risos> Oi, meu nome é Beatriz. Eu sou terapeuta, formada recentemente, algo novo na minha vida, eu tenho um, um projeto chamado VUVA Política, que eu trabalho direitos sexuais e reprodutivos aliado à ginecologia autônoma natural, que eu comecei em 2017, é, depois de dois anos estudando esses dois campos, né, tanto pela academia quanto algo mais vivencial. E hoje estou saindo um pouquinho da academia, finalizando o um mestrado em bioética e seguindo nessas terapias é, integrativas, holísticas do tata Healing, da terapia menstrual, aromaterapia também e o que mais surgir. Então vocês estão vendo que esse vídeo vai ser um vídeo introdutório, não vai dar pra gente falar sobre tudo o que a gente quer. Mas eu abri uma caixinha no Instagram e algumas pessoas perguntaram algumas coisas e a gente vai tentar responder as perguntas principais, porque esse vídeo vai ser aquele basicão mesmo, pra quem não sabe absolutamente nada de ginecologia natural, ou até mesmo nunca nem ouviu falar sobre isso, porque a gente entende que é um termo que não é tão novo, mas que tá chegando às pessoas mais agora, né, dos últimos dois anos pra cá. E aí uma pessoa perguntou, como é que eu começo? Eu não sei absolutamente nada, eu nunca ouvi falar disso, eu tô completamente perdida, qual seria o primeiro passo pra poder me aproximar mais do meu corpo? Eu achei interessante, até que você falou isso, que não é tão novo, mas que tá chegando. E porque a ginecologia natural, ela trabalha mesmo saberes ancestrais, originários. Então, vaporização do útero, banho de assento, são práticas, por exemplo, que a ginecologia natural traz, que as nossas avós faziam, nossas bisavós faziam, e que foi esquecido pela modernidade, uhum. indústria farmacêutica, enfim, e que a gente tá voltando agora. Então, fica algo muito de relembrar mesmo. Eu passei a relembrar, do nosso mas minha avó já falava isso, né? Uhum. Agora eu tô super... Enfim, então, é, de uns anos pra cá, quando eu comecei a estudar ginecologia natural em 2015, tinha pouquíssima coisa, né? Na internet, assim. E hoje, 2020, como uhum. é de 2020, já tem muita coisa. E tem pessoas que ficam até confu confusas. Nossa, mas é tanta informação, como que, né? Por onde que eu começo? E eu acho que a gente começa de a gente quer começar mesmo. Qual é o seu objetivo? Eu comecei na ginecologia natural porque eu tinha é, cessado o uso do anticoncepcional e eu não queria engravidar. Foi uhum. isso. E conforme eu fui estudando, fui é, descobrindo o método de percepção de fertilidade e para você saber sobre isso, você tem que saber sobre o seu ciclo menstrual. E aí, no ciclo menstrual você também já pode plantar a lua, que é algo uhum. que a gente pode falar é, daqui a pouco. Então, eu acho que você tem que ter um primeiro objetivo. Tem mulheres que começam, que querem começar na ginecologia natural para se conectar com a menstruação. Outras não querem engravidar, outras querem se conectar com o corpo todo, outras uhum. querem simplesmente um, conhecer essas práticas também, né, de, da ginecologia natural mesmo da vaporização, do banho de assento, então eu acho que é isso, parar um pouquinho, olhar mais pra dentro e falar, por que, que eu quero seguir nesse caminho? É porque tá na, moda, tá na moda? Porque tá todo mundo falando sobre isso, porque a Bia parece muito é, entusiasmada a falar uhum. sobre isso, o que que isso vai fazer, né? E eu sempre fui essa pessoa muito, tem que fazer sentido pra mim. Então várias coisas que eu faço hoje, por exemplo, até o Tata healing, a terapia menstrual, quando eu comecei, se alguém me falasse disso, eu ia falar assim, loucas, não não tinha nenhum tipo de conexão com espiritualidade, não fazia sentido para mim e eu tive que passar é, pela minha trajetória para hoje fazer sentido e hoje eu amar atender. Então eu penso que é muito, é um caminho muito pessoal, muito individual, mas que hoje felizmente a gente tá criando, construindo essa comunidade de mulheres, enfim, pessoas com vulva também, útero, que estão se ajudando. E isso Sim. é muito bonito, né? É um processo de autoconhecimento mesmo. E não Exato. adianta fazer porque todo mundo está fazendo. Por exemplo, o máximo que eu tenho de proximidade com a ginecologia uhum. natural é não utilizar anticoncepcional e utilizar coletor menstrual. Mas para algumas pessoas é certo. O coletor dá pra mim, para algumas pessoas... Elas não se adaptam. Sim. Aí você pode usar o absorvente de pano, você pode plantar a sua lua, mas não existe um caminho certo e um caminho igual para todo mundo. É perceber o porquê que eu tô procurando isso, como é que isso vai fazer sentido pra mim, que tipo de dor eu tô querendo curar. Exato. E não porque tá todo mundo falando sobre, você vai na maré sem nem saber a informação, que te leva a buscar esse conhecimento, e né? nós temos esses produtos, né, do coletor, do absorvente, da calcinha, mas a ginecologia natural é essa, essa proposta mesmo de mergulho dentro de si. Uhum. Então, é... A gente tem todas essas práticas, esses produtos, óleos essenciais, ervas, enfim. Mas às vezes eu passei um período da quase um ano sem fazer nada disso. Uhum. Só olhando pra dentro. Que é algo que a gente tá sempre mesmo de fora, né? Então tá com alguma candidíase, alguma coisa assim. Ai, mas qual que é a erva? Qual que é o banho de assento? Qual que não sei o que um pouquinho, será? Por que será, né? Uhum. Que desenvolvesse des desequilíbrio da candidíase. O que que tá acontecendo? Sempre que eu recebo uma pergunta assim, eu falo, mas você tá passando por um período estressante. Uhum. Ai, e tô, aí eu tô comendo muito doce. Gente, é isso, né? É muito, muito de mergulhar dentro de si, olhar pra dentro do que ficar buscando uhum. também outras coisas. As respostas prontas, né? As pílulas as mágicas. Prontas. Uma pessoa perguntou <risos> se precisa fazer faculdade pra trabalhar com isso. Então, a ginecologia natural ela não é um conhecimento é, institucionalizado e eu acredito que só se as coisas mudarem <risos> muito... muito <risos> Será? Porque é, não dá lucro, né? Uhum. E é um conhecimento mesmo, um resgate de saberes ancestrais, dessas bruxas que a gente fala, né? Das curandeiras, que desempenhavam mesmo um conhecimento popular. Então, quando a medicina passou a ser institucionalizada, né? Essa medicina moderna, convencional, foi feita por homens brancos, é, da alta classe. Uhum. Então, eu não acredito. Assim, né? Não, não vai ser por esse meio. E eu também não gostaria que fosse, uhum. na é verdade. Então nós temos é, formações, é um conhecimento passado muito pela oralidade, por rodas de conversa. Então, a minha primeira experiência com a ginecologia natural e autônoma foi numa oficina de dois dias no um final de semana, uhum. em que estávamos lá, mulheres reunidas, passando, esse, é, trocando esses saberes, né? Então essa é uma das formas, cursos, oficinas, workshops, agora já tem curso online e tem umas formações é, como a de terapia menstrual que eu fiz, uhum. tem algumas mulheres que já oferecem é, formações. Agora, institucionalizado não dá lucro, né? É algo que realmente está estimulando Sim. autonomia, protagonismo, seu protagonismo no seu cuidado à saúde. Então, nossa, As farmácias iriam falhar é, com certeza, médicos né? Médicos também, né? ligados à indústria. Sim. <risos> Uma outra pessoa perguntou quais seriam os benefícios de plantar a lua. O que é, na verdade, para quem não sabe plantar a lua? Como é que planta a lua? O plantar a lua é se devolver o sangue à terra. E como que fazer isso? Pode ser usando um coletor menstrual uhum. ou um absorvente de pano ou uma calcinha menstrual, qualquer coisa que absorva o sangue, né? É recomendado que seja mais esses absorventes mesmo sustentáveis porque uhum. não tem esses químicos, enfim. Muitas mulheres falam, nossa, mas a menstruação fede, o sangue fede, que nojo e tal. Mas isso é resultado do absorvente descartável, que tem uma série de químicos, o sangue fica lá e oxida, enfim. Uhum. Né? Então é esse... É, devolver o sangue, né, a terra, a terra mesmo né, Plantar uhum. em um vasinho, alguma coisa assim é, Com um pouquinho de água Tem mulheres que já colocam sangue direto Outras diluem, eu sou uma que, que dilui sangue E aí fica, tá, e aí, né, uhum. tá Pra que que serve? Eu, Bia, quando eu comecei a plantar a lua Eu era bem mais... Uh, científica, racional, desconectada, eu só vim por um argumento mesmo um biológico e da ciência que fala que o sangue menstrual, como ele é essa descamação do endométrio, o endométrio seria capaz de abrigar uma vida, uhum. ele é muito potente, ele é cheio de nutrientes, enfim, Sim. e eu falava, mas gente, o meu sangue, aí autoestima menstrual, o meu sangue tão perfeito, rico em nutrientes, mas indo ralo abaixo, eu não vou fazer isso, vou começar a plantar a lua. E aí só fazia isso mesmo, tirava o coletor, é, diluía em água e jogava na plantinha. E eu fiz isso por três ciclos dessa forma, só colocava ali. Sim. Aí de repente comecei a ver que a planta estava mais bonita, aí já comecei a me conectar com a planta, aí conversava com a planta. E aí hum. nessa época eu já estava também vendo que o ciclo menstrual é o nosso mapa comportamental, então ele é uma oportunidade mesmo da gente... É, olhar né como uhum. que foi ah esse ciclo foi muito dolorido para mim eu, nossa, tive muitas cólicas uh, Tive muito estresse Falhei em alguma coisa Que eu acho, né, que eu falhei Então é uma oportunidade, a menstruação é uma oportunidade De fazer essa limpeza, né Essa limpeza que é física, mas também mental Emocional espiritual, para quem acreditar Então o Plantar a Lua é essa oportunidade Se você estiver aberto, se fizer sentido De conexão com a Terra De agradecer e falar Terra, devolvo uhum. so, é, esse sangue Agradeço muito pela oportunidade E pedir também Algo, uhum. né? E a partir do momento que você tá conectada mesmo, as coisas acontecem e é Com muito lindo. Certo. Então, se você assim não acredita em nada, tá tudo bem, só coloca que a planta vai agradecer, ela vai amar. Mas se já tiver um pouquinho mais aberta e acreditar, você pode fazer qualquer coisa. E até aproveitando isso que você falou, tem uma pessoa que ela pergunta assim, como é que eu faço para aceitar melhor o meu eu na menstruação? E aí você falou sobre essa coisa do se conectar com esse processo da essência. E todo mundo se queixa, ou pelo menos grande parte das mulheres se queixam, que a menstruação é uma, uma parte terrível, que é muita cólica, que ela fica insuportável, que ela não consegue se relacionar bem com as pessoas. E aí como é que eu aceito essa parte minha que aparece uma vez por mês? Então, a gente chama né, de TPM, essa tensão pré-menstrual, que já quando a gente menstrua essa coisa, coitada, menstruou, vai ficar doendo pro resto da vida, porque ser mulher com útero é horrível. Então a gente já é, cresce, né? a gente tem a nossa menarca, né? a primeira menstruação, e vai se desenvolvendo já nessa, nessa coisa na nossa cabeça. Né? A atenção pré-menstrual, olha o nome disso, realmente é... É tenso. É tenso, né? Então a ginecologia natural também vem ressignificando nesse de tempo pra mim. Porque essas cólicas, todas essas coisas que vêm, é do corpo gritando de tipo, para só um pouquinho. Uhum. E eu sei que é difícil, porque a gente vive nessa sociedade da produtividade, enfim. Mas assim, algo, o que você puder fazer pra só dar uma descansadinha, né, faça. E aí, a gente tem esse entendimento e eu comecei a ver isso. Porque a gente fala muitas vezes, nossa, na TPM, eu não sou eu, eu fico assim, endemoniada. Olha, fico sabendo que você é essa demônia, né? Que nós aceita. temos... Aceita e trabalhe isso. Porque é esse período mesmo que vem essas sombras e também é o momento de utilizar esse poder. Então, às vezes, aconteceu alguma coisa, um fato X, na fase pré-ovulatória-ovulatória, ovulatória, que a gente tá mais mãe, mais amorosa. Então, passou. Aconteceu o fato, você falou, ah, não, deixa quieto. Se acontece o mesmo fato na... na... Na TPM, né, no período pré-menstrual, pode ser de uma outra forma, você uhum. vira assim, a gente Nossa, chama a, a fase uhum. da feiticeira, né, e briga com todo mundo e tudo Mas eu não aceito isso, eu não tolero, então é esse momento de observar mesmo, por que que naquela fase você deixou passar e nessa isso te pegou tanto, isso te incomoda então, isso uhum. é uma sombra, isso é algo que você tem que trabalhar e acolher isso e falar... Que bom que esse período existe, uhum. né? Pra me mostrar tudo isso, pra ver realmente. Eu sinto esse período pré-menstrual como quase uma justiça pessoal mesmo. Uhum. Tudo que acontece nesse período que me incomoda, eu falo, nossa, eu tenho que trabalhar isso. E se Foi eu não minha. cuido disso, a menstruação ela vai vir cheia de cólica. Sim. Porque eu percebo que quando durante o mês eu consigo reservar momentos pra mim, uhum. eu consigo respeitar e falar sobre o que eu tô sentindo, a minha menstruação uhum. ela é ótima, é tipo uhum. um momento de celebração. Mas quando é aquele mês que eu não consigo reservar um tempo, que eu engoli vários sapos, que eu deixei pra lá várias coisas, posso ter certeza que no dia que ela chegar eu vou ficar riada na cama porque eu não vou conseguir ter energia pra nada. E tem esses casos de mulheres que falam assim, ah, vem a borra, né? Que a gente chama de borra uhum. de café, que seria esse é meio marrom assim. Mas por que que isso acontece? Nossa, eu tô sentindo tudo. Tô toda sensível e a menstruação não vem. O que que é isso? É o controle também. A gente uhum. não deixa fluir. Às vezes tá tão apegada a um tipo de drama, sofrimento, alguma coisa que tenha acontecido que não deixa fluir, né, que hum, é essa limpeza sim. mesmo, o ciclo menstrual é essa limpeza a menstruação principalmente, né, essa limpeza então é muito de parar mesmo ali que seja cinco minutos pra pensar a respeito e ver o que, que pode fazer e pode ser realmente tomar um chazinho pode sim. ser ficar deitada uma bolsa de água quente, pode ser conversar com o útero, muitas mulheres acham estranho assim, mas sim conversar ah, eu queria muito que esse período menstrual fosse tranquilo. O que, uhum. que eu posso fazer, corpo? Né? Então a ginecologia natural, e você também trabalha com tantra, uhum. né, Sato? É muito esse do, do ouvir o corpo, de trazer essa sensibilidade para o corpo, de saber que nós não estamos desconectadas, uhum. isso não existe, né? Então, é uma oportunidade muito linda. E de parar de reafirmar que é um período difícil, que é um período Exato. chato, que eu não gosto de ser mulher, que todas <risos> as mulheres da minha família sofrem disso. Então, é aceitar e acolher esse momento mesmo como um processo de conhecer um pouquinho mais a si mesma e respeitar esse corpo. Eu vejo esse movimento muito como essa quebra mesmo, porque tem muitas mulheres e meninas que é, seguem essa mesma linha. Então, a avó sofreu muito, aí a mãe sofre muito, aí também está sofrendo muito e chegou a hora, já que a gente está tendo essa consciência, chegou a hora de quebrar uhum. isso, né? E a gente coloca energia, energia. Então, ao invés de colocar energia nisso, né? Do sofrimento, da dor e ser mulher é sofrimento, isso é tão violento com uhum. a gente, né? De colocar, não, dessa vez eu vou transformar isso. Uhum. E aí, a ginecologia natural a ginecologia autônoma pede muito essa autorresponsabilidade que nós não fomos ensinadas, né? A gente sempre... É, Tende né, a preferir da pendência, a submissão. E por mais que seja ruim, é o caminho mais fácil. Uhum. É muito mais fácil você ficar, ai, nossa, é muito ruim. Oh, do que realmente se levantar Sim. e falar, não, eu vou transformar isso. Porque eu mereço uhum. transformar isso. Eu não Sim. vim nesse mundo pra sofrer. Né, então, de quebrar mesmo, e a partir do momento que você quebra, e eu vi isso na minha família, assim, a partir do momento que você quebra, que você começa a falar sobre isso de forma natural, gostosa, algo que você realmente ama, as mulheres, todas ancestrais, Sim. pegam também, recebem isso, e você vai ter, se você quiser, não... Uma filha é um filho que vai tratar de melhor forma, Sim. né? E eu acho que isso de, de filhos também acho importante falar porque fica parecendo que a ginecologia natural também tem essa... Essas mulheres que querem muito ser mães e cuidadores e tudo mais mas essa oportunidade também de gerar filhos sonhos, filhos é, projetos, é. né? Eu vejo muitas mulheres assim, contemporâneas que gostam é, de trabalhar em meio corporativo não, não, não gosto muito disso Porque não é natureza Mas como que a gente pode trazer isso E ver dessa outra forma Que é realmente uma ai ah, é um conhecimento muito potente que transforma mesmo. Sim. Vocês viram que o negócio dá pano pra manga né? E assim como a gente adora falar de tantra, a Bia ama falar de ginecologia natural, mas a gente vai deixar todas as informações das redes sociais dela aqui. Com certeza quando ela vier morar em Salvador, a gente vai fazer a parte 2 e a parte 3 pra poder passar um pouquinho mais essas informações pra vocês. Mas se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, se vocês ficaram com sede de buscar mais informações, comenta aqui e não esquece de passar esse vídeo para todas as mulheres e homens que você conhece, para que esse conhecimento esteja mais acessível. Muito obrigada pelo... Obrigada a você pelo convite. Gratidão. Até o <risos> próximo vídeo. <risos>